A FAZENDA 13 Daiane dá selinho, mas recusa beijo de Nego do Borel. Nego do Borel não teve sucesso na investida para ficar com Daiane Melo após o fim da primeira festa de A Fazenda 13. Na madrugada de hoje, o cantor chegou a trocar selinho com a peoa, mas teve uma tentativa de beijo negada. Daiane engatou conversa com Nego do Borel, que estava deitada ao seu lado no colchão, sobre sua insatisfação com as regras exigidas no confinamento. Ela se diz incomodada com a voz da produção, dando bronca durante o convívio. O fanqueiro então, se aproximou da modelo, conseguiu trocar um selinho e se ajeitou para dormir abraçado com a colega de confinamento. Em outro momento, Nego do Borel esticou os braços por trás da cabeça da participante do reality show e tentou beijá-la. Ela, no entanto, desviou do beijo, negou nova investida do artista e deixou claro que não queria o contato íntimo. Daiane ainda viu Nego do Borel fazer carinho em sua cabeça e decidiu tirar a mão do cantor para ir dormir.